Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês de classe abstrata uh, e abstração de métodos, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, primeira coisa que a gente vem aqui, novo projeto Java, aplicação Java. Vou chamar este projeto de exemplo abstração, certo? Na, esse exemplo aqui já tem na verdade uh, que eu estava testando aqui certo então eu chamei ele de exemplo abstract e aí a primeira coisa que eu vou fazer seria vai ser criar algumas classes então a primeira classe que eu vou criar vai ser pessoa a segunda classe será aluno, a terceira classe será professor, e basicamente é isso, certo? Bom, vamos aqui em, vamos aqui em pessoa. Aqui em pessoa eu vou criar dois métodos primeiro método vai ser o método abstrato este primeiro método ele é um método abstrato isso significa que ele não vai ter ah, algum retorno de alguma coisa sabe? e este segundo método ele vai ser um método concreto Que ele é um método normal Bom, aqui ele já demonstra um erro, certo? O primeiro erro em si seria dizer que a classe Ela também é uma classe abstrata Então, se você tem um método abstrato A sua classe também é abstrata certo E aqui em testa dados eu vou colocar teste, correto? Bom, é... basicamente é o seguinte, eu tenho um método onde ele é um método normal e eu tenho um método onde ele é um método abstrato. Esse método abstrato ele vai ser é, sobrescrito várias vezes durante este exemplo então vamos lá aqui em professor é ele vai fazer um extends de pessoa então se você não viu meus outros vídeos sobre java e polimorfismo eu recomendo que você veja pois isso tudo vai ficando uma única coisa e aí você vai entendendo como funciona uh, Bom, é, aqui em pessoa, é, eu estou fazendo com que ele seja o primeiro método, mostra dados, ele é um método abstrato. E aqui na, no, no, na classe professor, ele é o que? Ele é um método é, no qual ele é um método concreto, certo? Então, ele precisa do um, anotação override, correto? Então, fica, fica comigo. Você vai entender o que vai acontecer aqui. Mesma coisa em aluno. Porém, aqui em aluno eu vou dar uma brincadeirinha aqui. Bom... Mostra dados ele é um override de uma classe abstrata. Porém aqui eu também vou criar um override daquela classe daquela, daquela, daquele método concreto que eu também criei que chama testa dados. certo? Aqui então vou adicionar as duas anotações de override e basicamente, né? Dando uma retocada aqui no assunto que eu comentei nas aulas anteriores, uma pessoa ela também pode ser aluno e também pode ser professor. Então a classe mãe é pessoa, a classe filho é aluno e professor, tá bom? Uma coisa também interessante aqui é o seguinte, como eu criei o um método abstrato e eu criei o um método concreto. O método abstrato ele chama mostra dados, o método concreto é testa dados. O mostra dados aqui, ele está sendo sobrescrito como, como, é, como método... Concreto e testa dados também está sendo sobrescrito como método concreto Aqui em professor, mesma coisa, correto? Bom, e aqui o exemplo em si, é, a gente vai ter uns retoques Bom, aqui a gente vai ter o primeiro erro é, Que eu vou demonstrar para vocês como funciona esse primeiro erro a pessoa p1, ela é igual a nova pessoa. Ele vai dar um erro comentando que todos os métodos têm que serem abstratos para que isso funcione. Então, para fazer isso, eu preciso fazer um override, certo? Mas no caso eu não quero. Então, aqui eu vou comentar que este é esta instância em si ela vai dar erro, tá? E durante o exercício aqui na parte main do, pro, do projeto, eu vou demonstrar para vocês que a gente pode dar um, uma sabotagem, tá? E como que a gente pode refazer isso. E aí ele comenta aqui, né? É, basicamente, pessoa P1 é igual a nova pessoa, ele faz dar erro porque ele é um método abstrato, né? E como que a gente faz... É, isso voltar a funcionar normalmente Sem que seja um método abstrato Por isso a gente tem as classes filhos né? Então a gente tem a classe professor E a gente tem a classe aluno Bom, professor Vou chamar de prof1 Ela é nova professor E prof1 Ela tem o um mostra dados o Mostra Dados em si, ela é aquela classe lá que é abstrata, tudo bem? Então, eu estou fazendo uma sobrescrita. E aqui ele vai mostrar para vocês que é um professor, certo? Bom, a gente também pode fazer da mesma forma com o um aluno, tá? Então, a um ponto mostra dados, correto? Então, é um professor e é um aluno, correto? Só, deixa eu fazer um separador aqui, para separar as informações. E agora a gente tem a matutaia. Então, como que a gente vai fazer isso? É... A gente precisa mostrar é... aqui a classe P1, sendo método abstrato, sendo que ele dá erro. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Bom, da seguinte maneira. Pessoa P1, ela é igual a novo aluno. Poxa, mas como assim? Bom, da seguinte maneira como aluno ela também é uma pessoa né o aluno é uma pessoa em si ela basicamente instancia a a gente está fazendo uma instância de uma outra instância sabe então aqui a gente cria a instância em si então a gente essa instância ela chama a pessoa tá E aí o que acontece aqui é o seguinte P1 ela vai ter aqui ó testa dados e o que, o que ela vai mostrar? Ela vai mostrar, ó, testa dados de aluno, certo? E aí o que acontece é o seguinte, como ela é uma pessoa, o aluno também consegue fazer o mostra aqui, ó, né, mostra o testa dados de aluno, certo? E aqui a gente também tem a p 1 dados e ele mostra que também é um aluno Então a pessoa realmente é um aluno tá Então um o aluno, um aluno também é uma pessoa no caso E aqui a gente também pode fazer da seguinte maneira Pessoa P2, ela é nova aluno P2.mostraDados Enfim, a gente pode ir criando aí vários, várias instâncias Bom o vídeo é esse, então espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. É... Deixe um joinha no vídeo e até mais. Falou!